Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma vídeo-aula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kaspar e neste vídeo nós vamos aprender a modelar um pneu de bicicleta utilizando o programa Autodesk 3ds Max. Para você que está chegando agora, para você que ainda não é inscrito no nosso canal, já quero convidar você a participar clicando logo aqui abaixo no botão inscrever-se, ativando as notificações também para receber as novidades e finalmente deixando aquela força através do seu like. Você também pode utilizar o campo de comentários para deixar a sua sugestão, a sua opinião, para que nós possamos programar as próximas videoaulas. E vamos ao que interessa, que vamos aprender a modelar um pneu de bicicleta no programa Autodesk 3ds Max. Para começar essa videoaula, eu preciso primeiramente mostrar para vocês alguns modelos e alguns exemplos para que você visualize tudo isso que nós vamos aplicar a partir de agora. Então, preciso que vocês entendam o conceito da modelagem da topologia antes mesmo de começar a modelar esse objeto. Aqui no navegador, eu já separei aqui uma pesquisa simples, que eu coloquei aqui como pneu de bicicleta, e nessa pesquisa nós temos aqui vários exemplos. O pneu na sua forma mais básica, ele é um aro, né, que seria mais ou menos ali o efeito de uma torus, aqui no 3D chamada de torus ou biscoito, simplesmente. E nesse aro, nós temos ali vários pontinhos, que seria aquela escamação, aquela, aquele relevo que tem acima do pneu. O que eu quero mostrar para vocês aqui, e quero que vocês percebam com muita claridade, é que há uma repetição dessa parte, eu tenho ali várias repetições. Toda vez que eu tenho um modelo que possui repetições, eu não preciso fazer ele por completo. Eu posso criar apenas uma parte, nós podemos chamar ali de parte inicial ou semente, e depois propagar aquela cópia, gerando o nosso modelo 3D. Tudo que eu vou fazer nessa videoaula, eu vou utilizar mais a percepção do que a referência, mas eu gostaria que vocês se atentassem bastante à referência para poder calcular ali o tamanho do aro, do diâmetro da roda, enfim, outras proporções que são importantes na hora de você criar o seu modelo 3D, tá bom? Então, conceito primeiro aqui que vocês precisam saber é isso, o pneu ele é constituído de um objeto circular, e esse objeto ele tem várias repetições. Nós já sabemos que alguns modificadores lá no 3ds Max, eles criam esse efeito de aro. Eu posso criar aqui um objeto qualquer, pode ser um box, por exemplo. E após criar esse box, eu redivido ele, vamos colocar aqui alguns segmentos nas várias direções. E depois eu posso aplicar o um modificador Band, que está logo aqui através do meu atalho do painel, ou então dentro aqui da lista de modificadores, tá? todos os modificadores estão na lista. Então eu apliquei o modificador Bands, apliquei aqui um ângulo, pode ser um ângulo aqui um pouquinho menor, e depois eu vou mudar a direção, tenho três direções aqui, X, Y e Z, aplicando a direção X eu consigo criar o meu aro da bicicleta. Só que antes de criar esse aro, como vocês podem notar, eu teria que criar aquela repetição, que são as elevações e também o formato ali do pneu, que seria aquela leve curva. Vamos ver isso no passo a passo aqui para a gente poder entender melhor. Vou começar maximizando a nossa viewport, a Alt W para isso, o atalho. Agora criamos um plane simples aqui na nossa cena. Pode ser esse plane aqui com essa mesma quantidade de segmentos, não tem problema. Agora aplicamos o modificador Edit Poly a esse Plane, e na sequência eu quero criar aquelas formas. Eu vou imaginar que uma forma mais ou menos invertida a essa, seriam ali losangos. Então vamos vir aqui no nosso painel do Graphite Modeling, temos aqui esse menu Polygon Modeling, vou até abrir o painel aqui para vocês verem, painel mais completo. Aqui em Polygon Modeling nós temos um menu chamado Generate Topology, com esse menu aqui, nós podemos gerar uma topologia para o nosso modelo. Aqui eu tenho várias topologias procedurais, temos aqui de blocos, que seriam blocos de concreto ou de pedra. Eu tenho aqui o honeycomb, que seria aquele efeito do, da colmeia né, de abelha. Enfim, temos vários efeitos aqui que podemos aplicar ao nosso modelo. Então aqui nós temos a colmeia e temos também outras topologias que podem ser aplicadas aqui ao modelo. Eu quero utilizar essa topologia aqui chamada Edge Direction. Vamos clicar nela e veja que ele vai mudar a direção das nossas Eds, né? Mudou a direção, agora eu vou criar o pneu nessa direção aqui, tá bom? Bem, depois de feito isso eu já posso fechar o meu painel de topologia. Vamos selecionar as linhas das laterais, então vou pegar aqui somente as linhas. Vamos centralizar o nosso gizmo de escalonamento pressionamos o botão SHIFT e aumentamos para as laterais então fizemos aqui uma deformação, fizemos uma extrusão desse modelo o próximo passo é redividir aqui, porque eu pretendo aplicar o um modificador BAND e eu vou fazer aqui um arco com esse objeto então primeiro eu tenho que redividir a malha, vamos fazer aqui um connect -se. esse connect eu vou utilizar mais ou menos aqui 3 ou 4 segmentos aqui eu acho que está bom e agora sim eu vou aplicar o Band aqui só para vocês verem qual é o resultado. Então aplicamos o Band, vamos aqui em Angle, mudamos a direção ou Axis, aqui eu tenho o ângulo Y e a direção de 90 graus. Vamos colocar um valor negativo aqui no ângulo, e observem que eu já tenho aqui aquela primeira parte do pneu, como se fosse uma fatia desse pneu. Agora eu preciso propagar essa cópia para que ele fique completo, como se fosse uma faixa completa eu vou apagar esse bender que eu simplesmente ocultar aqui, vou copiar ele para ficar mais fácil para depois reaplicá-lo, agora sim. E eu vou começar agora a propagar esse modelo, para isso eu vou pegar a ferramenta Select and Move e vou ativar o nosso Snap para poder travar nos pontos de Vertex. Então ativei a ferramenta Snap, veja que ela já vai travar aqui exatamente sobre os vértices, então temos aqui o Snap ativado, vou pressionar o botão Shift e vou copiar esse modelo. Copiei, vou travar aqui mais ou menos nesse local Travei, soltei E veja que ele vai mostrar essa caixinha aqui de cópias Aqui eu vou definir a quantidade de cópias que eu preciso Vou colocar aqui um número aleatório Como geralmente essas, esses pneus são aro 26 eu Vou colocar aqui 26, tá? Eu coloquei aqui 26 Clicamos em OK para poder confirmar E veja que criou aqui 26 cópias Propagou aqui o nosso objeto então na horizontal depois de feito isso, eu tenho que juntar todas essas peças. Então vamos vir aqui no botão e teste, e teste list, selecionamos toda a nossa lista e clicamos no botão e teste. E ele vai atachar todos os modelos, todas as peças. Depois eu seleciono todos os vértices, já que eles não estão colados aqui. Temos que desativar o Snap para isso, agora dá para ver melhor. E vejo que eles não estão colados. Então vou selecionar todos os vértices, vou clicar aqui em weld Settings e vamos colocar o valor mínimo possível aqui, vou colocar em 0,01 e observem que nós temos antes e depois, a quantidade aqui já alterou clicamos em OK e agora sim o nosso objeto já está todo soldado agora surge um certo problema também, tá? a nossa continuação do objeto, observem que nessa primeira etapa aqui vou centralizar para vocês nós temos aqui a continuação correta, só que aqui acontece uma emenda e eu não quero essas emendas. Para isso, eu tenho que vir aqui no meu painel, Edit Edges, e remover uma por uma dessas emendas, para que o meu objeto fique contínuo. A partir desse momento, eu vou começar aqui a remover uma por uma dessas Edges. Só que isso aqui daria muito trabalho. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo que remover todas essas Edges aqui daria bastante trabalho e nós perderíamos ali de 5 a 10, talvez até 15 minutos. Pensando nisso, nós temos... Algumas ferramentas aqui que vão nos auxiliar nesse processo de remoção dessas edges. Uma dessas ferramentas está dentro do nosso painel do Graphite Modeling, que é uma ferramenta chamada Selection. Nós vamos vir aqui nesse menu, nesse menu logo aqui abaixo, chamado Modify Selection, nós temos esse botão chamado Similar. Observe que eu estou com essa edge selecionada aqui. Então com essa edge selecionada, vamos clicar aqui em Similar. E ele vai selecionar todas as edges para gente. Olha que bacana, né? Economizamos aqui bastante tempo. Ok, vamos remover essas edges agora. E vejam que o nosso modelo já está completo aqui. Temos essa tira do nosso pneu. O próximo passo, como nós já vimos, é aplicar o modificador BAND. Então já vou colar aqui, eu já copiei anteriormente. E criamos aqui a primeira linha do nosso pneu. Agora aplico o band novamente, vamos aplicar aqui um ângulo de 360 graus. Antes de aplicar o ângulo completo, eu vou mudar aqui a direção do band axis, vou marcar como X. E agora colocamos aqui 360 graus para poder fechar o pneu. Observem que com o modificador aqui abaixo, o bands, eu posso abrir um pouco mais ou fechar também. Tá? Isso aí vai ficar a critério de vocês. Então vou deixar aqui um pouquinho mais fechado. Eu acho que aqui está, está legal. Vamos no segundo band que agora e vamos aplicar 360 graus exatos. Aplicamos o modificador Edit Poly ou simplesmente convertemos como Editable Poly. E vamos soldar agora essa linha. Então observem que essa linha aqui não foi soldada. Vamos conferir aqui, ela não está soldada. Selecionamos, clicamos em Welds E agora eu volto a conferir aqui. E observem que a linha foi soldada, todas as linhas em volta. Mais uma vez aqui temos que excluir essa essa costura aqui do nosso modelo então excluímos aqui através do botão remove e observem que ele já criou aqui a continuação do pneu vamos centralizar o ponto pivô agora também para ter uma organização melhor vou centralizar o pneu lá na nossa viewport vamos deixar aqui todos os valores como zero para que ele centralize perfeitamente vou reduzir o tamanho desse modelo e agora eu vou aplicar um reset xform porque eu reduzi utilizando escalonamento então aplicamos o Reset XForms, se você não sabe o que é Reset -Form, nós temos uma videoaula só falando sobre ele, então dê uma olhada lá no nosso site, eu tenho certeza que você vai gostar, tá? E continuando aqui, agora eu tenho que selecionar todos esses elementos, ou todas essas faces aqui, e aplicar uma deformação. Imagine que acidentalmente você tirou a seleção agora dessas faces, você teria que voltar agora... Selecionando todas elas, pode ser pela vista top Mas você acaba selecionando aqui a lateral sem querer E tudo isso vai aumentar muito o seu trabalho Pensando nisso, mais uma vez nós vamos recorrer a ferramentas Modify Selection Então vamos vir aqui em Modify Selection Clicamos em Similar E ele vai selecionar as faces similares As faces que tem a mesma proporção, o mesmo diâmetro Mais uma vez aqui eu vou selecionar mais algumas, algumas faces Aplicamos o um Similar ele vai selecionar o nosso modelo por completo. Né? Bom, continuando aqui, vamos aplicar um Inset, e ele vai inserir aqui essa superfície, vamos deixar um pouquinho menor, marcamos a opção By Polygon, para selecionar somente os polígonos, vou até aumentar um pouquinho mais aqui, está bom. Próximo passo agora, vamos aplicar um Bevel, e esse Bevel aqui, ele vai fazer uma extrusão, Vou deixar os valores em zero inicialmente e vamos aumentar gradativamente o nosso Bevel. Vamos reduzir o topo do Bevel também. Eu acho que aqui já está bem legal. E vamos aplicar um último insert só para reforçar essa quina. Vou deixar o um insert bem pequeno. Aqui já está bom, clicamos em OK. E temos aqui a superfície do nosso pneu, como vocês podem notar. Agora surge aquele questionamento, Daniel... O meu modelo está um pouco quadriculado, como que eu faço para resolver isso? Existem duas maneiras de resolver. A primeira é através do Smoothing Groups, que seria basicamente selecionar o seu modelo por completo e vir aqui através do menu lateral e clicar aqui em Polygon Smoothing Groups e Auto Smooth. E ele já vai suavizar aqui para vocês. Veja que já melhorou bastante a superfície do modelo. Outra forma é através do Turbo Smooth, mas tem um porém. O Turbo Smooth vai deformar aquelas pontinhas que nós criamos e vai arredondar todas elas. Isso aqui nós vamos ter uma superfície diferente. Se você quiser manter aquele formato de losango, nós temos que voltar aqui nas Edges. Então vamos selecionar aqui as Edges em volta desse modelo. Vou selecionar aqui algumas Edges em volta do, do nosso objeto. Até aqui está bom. Aplicamos um ring E observem que com essas edges selecionadas. Nós vamos aplicar um, mais uma vez o Modify Selection. Então vamos ir aqui em Similar. Ele vai selecionar todas as edges. Aplicamos agora um Loop. Para ele selecionar o Loop em volta. E aplicamos um Crease. Para reforçar essas edges. Depois disso aplicamos o Turbo Smooth. E o nosso objeto, o nosso modelo será mantido. Observem que a superfície do modelo agora está perfeita. E temos aqui o nosso pneu de bicicleta. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula com bastante instrução, bastante esclarecimento sobre topologia, modificadores e várias outras ferramentas disponíveis dentro do programa 3DS Max. Para você que está chegando agora, mais uma vez eu quero reforçar o pedido. Participe do nosso canal, clique aqui abaixo no botão inscrever-se, ative as notificações e também deixe aquele apoio através do seu like. No mais, eu vou deixar aquele grande abraço para vocês, bons estudos e até o próximo encontro aqui no site GFX Total.